Eu sou a Camila Camargo, manicure e terapeuta. Quando cheguei no consultório da Kelly Cazue, era para atendê-la como cliente, fazer as unhas dela. Ela sentiu no meu toque o potencial para fazer uma massagem que eu ainda desconhecia. Assim ela me apresentou a reflexologia podal. Me apaixonei, passei a praticar nas minhas clientes devido a já ter contato com os pés delas e passei a estudar os efeitos da massagem onde eu não poderia aplicar e fui me apaixonando cada vez mais pela reflexologia podal assim eu iniciei em 2017 em abril de 2017 o meu círculo com a reflexologia o conhecimento que eu obtive através da reflexologia mudou bastante a minha rotina, o meu dia a dia. Eu me tornei uma pessoa mais segura. Durante esse período eu também participei de um processo de coach, uma mentoria de coach com a Kelly Cazue. E descobri que na reflexologia eu teria uma missão. Essa missão era levar bem-estar e saúde através dos pés para as minhas clientes que eu atendo de manicure e pedicure. Nisso a gente viu um potencial para desenvolver é, cursos e levar para as outras manicures essa metodologia de massagem, já que pode ser aplicada sentada numa pessoa. Foi muito bem aceito, já formamos diversos alunos e temos é, dentro da base curricular do curso uma metodologia simples, leve. Bastante horas de prática durante o curso. Temos uma, um grupo de apoio, a gente presta o apoio ao aluno se ele se sentir inseguro após o curso. Ele pode participar de eventos, ele pode participar do grupo de estudo e, além de tudo, é trabalhar junto nos estabelecimentos próprio e nos que a gente oferta, onde a gente tem os pontos de atendimento. Esse ano, em 2018, foi feita uma parceria com o Ivo, no site Ashitsubo. Incrementamos o curso, disponibilizamos ele online também, mais de 100 horas de curso. O aluno pode ter acesso online, trabalhar o ano todo, com todo o conteúdo e rico de conhecimento que tem dentro do, da plataforma de estudo. É também simples e objetivo, mas muito conteúdo. Ah, para quem se interessa pela parte terapêutica da massagem, da reflexologia podal japonesa, porque a técnica que é ensinada é a técnica japonesa, que é o uso das, das articulações dos dedos para fazer a massagem. Então, a pessoa vai aprender as manobras, é, vai aprender para que está fazendo cada manobra, o que, que está atingindo. Existe um padrão, um mapa, que a gente segue desde o princípio, desde a abertura da massagem. E essa parceria enriqueceu ainda mais o nosso curso. Esse conteúdo online, ele, tá, ele veio agregar. E está sendo muito bem difundido entre todos, está sendo muito bem aceito. Com o acesso de um ano, é o que a gente precisava, com muito conteúdo para estudar. Eu recomendo ah, para quem gosta de saúde e está procurando uma técnica de terapia para aplicar tanto profissionalmente como para lazer, para aplicar num parente, um amigo que esteja nesse estado com um problema de saúde, ou mesmo para quem não precisa, não tem nenhum problema de saúde. O curso pode ser feito por todas as pessoas. Porém, se você vem profissionalmente procurando um, uma forma de agregar no seu salário, você pode aprender a reflexologia, você vai ter um complemento de renda, e se você já tem, já está no meio da saúde, ou da beleza, você vai aprender uma técnica que vai agregar, vai abrir portas, vai trazer conhecimento, tudo baseado numa técnica milenar, a reflexologia podal japonesa, uma técnica milenar, baseada no conteúdo é, oriental, é isso. Convido a todos a conhecer o curso, a reflexologia podal, Conhecer uma técnica, se você tiver contato de alguém que faça massagem, você procure, é, receba uma sessão de massagem, aceite, porque massagem todos merecemos, nem sempre precisamos, mas merecemos.